Capricórnio, houve um corte aqui, uma desconexão, algo ou alguém saiu da sua vida. O momento mostra que é preciso uma transmutação desse sentimento de partida, porque não existe separação. O que existe são novos caminhos novas experiências, mas o sentimento, as memórias, as oportunidades que passaram na sua vida, nisso não há alteração, transmuta essa impressão de que a ferida fica aberta pela eternidade, de que você tem 100% da culpa ou que as pessoas vão embora para sempre. Isso não existe. As conexões são eternas e você sempre estará unido às pessoas. O que muda são as perspectivas, o seu ponto de vista sobre uma situação. E você analisando por esse ângulo faz com que você feche a porta do inconsciente. E passa a viver com consciência. Porque o inconsciente pega o um momento de dor, algo que você nem liga mais e fica jogando de volta na sua vida. Por N situações. Até que você perceba o círculo vicioso e volte no momento da dor, do trauma, para limpar e dissolver e poder seguir em frente eu sei disso como alguém que vivenciou na pele o poder que o inconsciente tem de comandar a nossa vida de nos obrigar a fazer algo que a gente sabe que dói que faz mal e mesmo assim obedecemos o inconsciente então Dá uma analisada nesse ponto que é muito crucial. E se você estiver em situações complicadas, está na hora de fechar os portões do inferno. Que só te mantém em sofrimento inconsciente, quebrando a cara na vida, mesmo que você diga que está tudo bem aos outros. Como você está por dentro? O momento pede, tira essa venda, olha para essa situação, não deixa mais ela ali, embaixo do tapete, como se não existisse. Tenha coragem para soltar internamente o que parece confortável, mas não é. Tem alguma coisa que te faz segurar, tentar controlar para não desandar ainda mais. Porém, o controle total não depende só de você. Então, agarrar muito a uma situação, a uma pessoa, a uma ideia, não dá garantias. Carta do Oráculo nave espacial, não tenha medo de cantar, não tenha medo de ser você, de usar da sua verdade, de se impor ou de abraçar o que te faz feliz, não tenha medo de encarar as suas sombras, de frente, olhando uma a uma e analisando o que pode ser mais ainda melhorado na sua vida. Há um poder interno muito grande em você. Se aprofunda cada vez mais nele, tá bom? Gratidão.